E aí, pessoal, hoje eu vou falar palavras nas parede, na parede do banheiro que eu gostei muito, que é de 2020. Tem ali um guri igual o Chad, que foi muito, assim, um sucesso ali nos anos 2000 como galã, né? E é um filme ali que fala sobre a esquizofrenia, principalmente na adolescência, como que, que lidam com isso e... É assim, uma comédia, meio drama, que eu achei bem interessante, achei ela bonitinha. Uh, quase chorei no final, então vale super a pena ver, tá na Amazon também.